Nossa saudação franciscana de paz e bem a todos e a todas. Celebramos hoje o quinto domingo do tempo pascal. E neste domingo impressiona o pedido do apóstolo Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta. Felipe revela-nos qual era a orientação de sua interioridade. Ver o Pai. O maior desejo de Felipe era ver a Deus. Por quê? Certamente Jesus deve ter despertado nele esse desejo. Ele não queria outra coisa, bastava ver o Pai. Que desejo bonito. Como o mundo seria diferente se esse fosse o desejo de todos nós. Mas ver o Pai não é possível, porque o Pai habita numa luz inacessível. Não o podemos ver porque não cabe nos nossos olhos. Nossos olhos são pequenos para ver tamanha grandeza. Por isso ele se fez imagem em Jesus de Nazaré. E Jesus disse, quem me vê, vê também meu Pai. Ele é a imagem do Deus invisível. Em Jesus nós podemos ver e conhecer o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Na imagem de Jesus se visibiliza o rosto misericordioso de Deus, a bondade de Deus, a paz que Deus é. Jesus tornou o Pai conhecido. E um dia ouviremos também. É a promessa de Jesus, na casa de meu pai tem muitas moradas. Vou preparar um lugar para vocês. Eu quero que vocês também morem lá comigo. O desejo de Jesus é que nós acabamos morando com ele na sua casa, no seu reino.